Rafael Floreste aqui, zootecnista e diretor da Brasil Pieces. É, hoje, hoje eu vou falar um pouquinho sobre produção de camarão em bioflocos, tá? É, des, peço desculpa aí pra, por demorar tanto para fazer esse vídeo. A gente já tem mais de 100 vídeos no nosso canal, então é muita coisa para falar, tem muitos assuntos. E eu estou gravando esse vídeo porque um dos nossos clientes que veio até aqui na nossa obra ele acabou pedindo, falou que estava faltando um pouquinho de conteúdo sobre camarão, um pouquinho de conteúdo sobre bioflocos no nosso canal. Então, é... vocês estão vendo aqui atrás? Esse aqui é mais um dos nossos projetos de bioflocos, tá? aqui no Rio Grande do Norte. É, nós já temos projetos rodando aqui. Então se você quiser visitar um projeto, fala com a gente que se a gente vai por aqui, a gente traz vocês né, para visitar, ver um projeto rodando, acompanhar a despesca. Uh, então, pulando aí a, a baboseira Ah, só mais um, um, um assuntinho A gente está prestando consultoria no Suriname hoje tá? Aqui em junho de 2019 Então hoje é domingo, né? primeiro domingo desse mês O nosso gerente está lá no Suriname Fazendo acompanhamento de produção de peixe Então se você tem um projeto internacional Fora do país, fora do Brasil Liga pra gente que a gente também faz todo esse serviço internacional tá? uh, Mas vamos lá, chega de baboseira Vamos, vamos, vamos para o vídeo. Então, gente, desculpa, eu tive que pegar um óculos de sol, tá muito sol aqui, está um pouquinho difícil de gravar o vídeo, então vamos lá. É, e o meu óculos é espelhado, então aí se vocês verem que eu, a, a câmera, alguma coisa do tipo, já peço desculpa também, tá? É, o que que é o Bioflocos, tá? Eu vou fazer um comparativo, é, basicamente, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque o, o sistema de Bioflocos, ele é um pouquinho complicado. É, de, se, de se ter um entendimento, é, de se manusear, de fazer o manejo do sistema. Então ele é um pouquinho mais complicado. Por quê, Rafael? Porque ele é muito técnico, tá? Então eu vou, eu vou explicar o sistema de biofiltragem comparando com o biofloco, só para vocês entenderem um princípio básico. Ah, como que, Para que, que serve um sistema, tá? Basicamente um sistema, um sistema de oxigenação, um sistema de filtragem, um sistema de bioflocos, ele serve para manter a qualidade de água boa, certo? Então o sistema de bioflocos ele é composto por um sistema de oxigenação onde você tem que ter oxigenação de fundo, tá? e você tem o sistema do floco, né? que é basicamente é, partículas em suspensão onde, vai, onde você vai ter as bactérias, para fazer o ciclo do, da, da decomposição da amônia, ok? Uh, num sistema de biofiltragem, para vocês que acompanham nosso canal, né, principalmente, como que ele funciona? Você tem o biofiltro, onde lá você vai ter a mídia biológica, e essa mídia biológica, ela vai é, ser como se fosse a casa, né? Ela vai, ela vai dar uh, um ambiente propício para a bactéria se fixar, e fazer a função dela, que é a remoção da amônia através é, da decomposição dela. Então, a amônia vai virar nitrito, o nitrito vai virar nitrato, o nitrato vai ser absorvido é, por outras é, partes da biofiltragem de um sistema é, de biofiltragem. Okay? Ah, num sistema de bioflocos, você não tem a mídia biológica. Ah, Rafael, se eu não tenho a mídia biológica, é, aonde a bactéria vai se fixar? Ela se fixa no floco. Certo? O que, que é o floco? O floco ela é basicamente é... a sujeira em suspensão, certo? Gente, ba... desculpa, eu tive que vir aqui para o final do projeto porque o pessoal da fazenda ligou o som. É... Então, o que, que acontece? Na área de superfície de bactéria, é, como no, no sistema de bioflocos as bactérias não têm uma, uma casa, não tem uma mídia biológica, é, para ficar morando, né? onde você tem é, o ambiente perfeito para ela, no bioflocos você vai utilizar os sólidos totais, certo? Então você vai usar os sólidos do próprio tanque para deixar ela se fixar. E como esses sólidos não foram feitos é, especificamente para as bactérias é, morarem, para as bactérias se fixarem, acaba tendo menos bactérias do que um sistema de biofiltragem. Por exemplo, 600 gramas da nossa mídia tem 1.650 metros quadrados para as bactérias se fixarem, então a gente tem muita bactéria. Então essas bactérias conseguem trabalhar numa com uma eficiência um pouquinho menor, ela consegue trabalhar no ritmo delas normal. É, num sistema de bioflocos, como você tem, é, não tem uma mídia específica e ela vai ficar morando na própria sujeira, na própria é, nos próprios sólidos totais é, do, do sistema, então você precisa dar uma tunada nela, você precisa é, basicamente fornecer um ambiente 100% propício para ela trabalhar por isso que no sistema de bioflocos a gente é, coloca é, melasso ou açúcar né, para aumentar a relação de carbono-nitrogênio então você põe carbono no sistema para a bactéria é, aumentar a eficiência da bactéria de se alimentar, de converter a amônia em nitrito, certo? num sistema de biofiltragem, você não tem essa necessidade, não precisa fazer isso. Então, esse controle, você precisa é, medir os sólidos totais, você precisa medir é, todos os parâmetros de qualidade de água, né? pH, amônia, nitrito, nitrato, é, sólidos totais, é, pH, perdão, oxigênio, né? oxigênio dissolvido. Você precisa medir é, micronutrientes, que é uma coisa que não se mede é, no nosso sistema de biofiltragem, então esse e, e, em cada parâmetro desse, quando está desregulado, você precisa fazer uma adição de um produto para entrar no equilíbrio novamente. Isso que é o difícil do sistema de bioflocos, é manter o floco saudável, manter o floco sempre trabalhando a 100% de eficiência. Vamos supor, é... ah, eu tive uma queda muito brusca de temperatura, a bactéria, ela é um ser muito sensível. Então, se você tem uma queda muito brusca de temperatura, é, pode haver uma mortalidade aí na sua população. Então, por isso que vocês veem que mesmo no Nordeste, é, muitos sistemas de bioflocos para camarão tem estufa, certo? Ah, choveu dentro do tanque, já vai desregular as proporções, né? As, dis, as diluições de nutrientes, então você precisa fazer uma correção novamente. Ah, Rafael... Eu tive um, um problema, meu floco morreu. Então você precisa ter um reservatório com estoque de água e de, bio, é, de bioflocos, né? Uma água com floco para você jogar essa água que o que, que basicamente as bactérias morreram e repor com uma água nova. Você não pode fazer uma troca simples de água, uma uma TPA, porque se não é, não adianta você colocar uma água que não tem floco num sistema de bioflocos, que senão você vai iniciar do zero a sua população de bactérias e vai ter que trabalhar tudo isso de novo. E quando o camarão ou o peixe está com um tamanho grande, um tamanho elevado, a população de bactéria baixa não consegue fazer a, a, a, a conversão da amônia de uma forma eficiente e suficiente para você não ter morte de animais. Por isso que você precisa ter um, um reservatório aí com água com bioflocos, né, com floco certo? É, se ficar alguma dúvida, gente, pode deixar no, no, no descritivo aí nos comentários que a gente vai sanando, ok? Então, resumindo, é, você, onde que vão morar as bactérias? Vão morar no sólidos totais. Por que, que o bioflocos é um sistema é, muito técnico? Porque você tem que saber controlar muito bem os seus parâmetros de água e cada parâmetro de água possui uma forma correta de se é, reestabelecer e uma quantidade correta de produto a se aplicar. Então, qual que é a grande dificuldade disso? Ah, você tem um funcionário que não é bem treinado. Ele precisa saber, é, ele precisa ter a expertise de saber é, identificar o problema, como corrigir ele e trabalhar muito bem com números para saber a quantidade correta de produto para se aplicar. Ok? Ah, por isso que eu falo todo cliente de bioflocos precisa ter uma consultoria pelo menos semanal, tá? Principalmente quem está iniciando e você precisa ter uma mão de obra especializada. Não adianta pegar o caseiro da sua propriedade e colocar ele para trabalhar num sistema de bioflocos. É pessoa que saiba trabalhar com números bem, tá? É, que senão fica um pouco difícil, um pouco o seu risco aumenta bastante, certo? Então basicamente isso, o segredo do bioflocos. Eu preciso deixar os sólidos sempre suspensos. É... Eu preciso ter dobro de oxigenação do que um sistema de é, biofiltragem. Geralmente, o consumo de energia chega a ser quatro vezes maior do que um sistema de biofiltragem. E é, tem todas essas dificuldades de controlar parâmetros, tá? Ah, Rafael, por que, que eu preciso deixar o sólido sempre em suspensão? Porque como a bactéria vai estar tá morando nos sólidos totais, se eles é, decantam... Né, no seu tanque, essa área que ela decantou se torna uma área anaeróbia, tá porque você tem muita muita biologia trabalhando lá, então tem um alto consumo de oxigênio, então nessa área anaeróbia a bactéria vai acabar morrendo, a sua população de bactéria vai falecer, por isso que se acaba a energia é, durante 30 minutos, você tem uma perda aí muito grande é, de população de bactérias, certo? Então, por isso que a gente sempre tem que deixar em suspensão. Ah, Rafael, por que que no sistema de bioflocos eu tenho que ter uma decantação, então, é, se eu vou matar as bactérias? Porque se você não tem um sistema de decantação, é, acumula muito sólido total no seu tanque. Então você tem que ter um equilíbrio perfeito de tudo, lembra que eu falei? Então você precisa ter um equilíbrio muito perfeito de tudo. Muito sólido total é prejudicial, pouco sólido total é prejudicial também. É uma relação carbono-nitrogênio muito alta é prejudicial, tudo tem que ter um equilíbrio perfeito e eu não vou explicar esse equilíbrio para vocês porque fica muito grande, fica muito complexo, então faça um curso de bioflocos, principalmente antes de se ter um sistema de bioflocos, certo gente, se ficou alguma dúvida, é, liga para gente, liga aqui para Brasil Pisces, né? de novo eu sou o Rafael Forestes, o tecnista e um dos diretores da Brasil Pisces, a gente está aqui para te ajudar Bioflocos não é um bicho de sete cabeças, só que ele não é, é um sistema simples igual a biofiltragem. Outro, outra vantagem, uma das vantagens do Bioflocos, é, que vai passar na sua cabeça agora, ah, mas por que, que tem tanto sistema de Bioflocos no país, é, se ele é tão complicado? É, porque o Bioflocos, ele é um sistema, comparando, lógico, com sistemas de é, extensivos, ele é um sistema que você tem um controle de um controle de conversão alimentar é, perfeito você consegue controlar aí seus parâmetros de consumo de ração você é, tem um desempenho melhor né principalmente nas fases larvais né e nas fases de alevinos para os peixes né na fase na fase ele se alimenta muito de alimentos vivos né de microcrustáceos de fitoplâncton esses nossos é, nossa, nossa produção, né? tanto peixe quanto camarão, se alimenta muito disso e isso tem bastante no floco então você tem um, com um, uma larva e uma, uma PL, né? uma PL ou uma larva de peixe mais saudável, ok? Outra vantagem, é, você não perde tempo limpando o tanque então é, um tanque escavado você tem o um vazio sanitário no sistema de bioflocos não existe isso, tá? é, Você é um sistema barato comparado com biofiltragem né? comparando dois sistemas super intensivos é, o que é caro na biofiltragem é o biofiltro é, no sistema de bioflocos como não tem o biofiltro você economiza aí pelo menos 30 até 40% é, do seu orçamento vamos supor ah, um sistema de bioflocos é, um número qualquer para ficar fácil, está ah, 10 mil reais então, um sistema de biofiltragem ia estar tá pelo menos aí uns 13 mil, 14 mil reais. É, você, você acaba economizando de um lado, é, só que você vai precisar ter uma equipe mais qualificada, você tem um risco maior, certo? Não existe milagre, tá gente? Se alguma empresa te prometer milagre, não acredite, porque não existe um sistema perfeito, tá? É, então, basicamente, o Bioflocos, ele é um sistema bom, ele é um sistema barato, só que você vai ter que se preparar para ter um sistema desse e nunca comece com um sistema muito grande. É, aprenda a mexer no biofloco antes. Então, eu sempre falo para os clientes é, que querem produzir: comece com, com o pé no chão, tá, gente? Sempre com o pé no chão. Para vocês terem noção, esse nosso sistema que está aqui atrás é um sistema de 6 toneladas a mês para um cliente novo que nunca mexeu com bioflocos mas ele vai ter a nossa consultoria semanal. Toda semana a gente vai estar tá aqui, tá? É. E é isso aí, se vocês tiverem dúvidas, ligue para a nossa equipe no 11-20-21-5593 ou no 11-21-23-72 é, ou pelo WhatsApp 11 947 8697 ou no contato arroba Lembrando, a gente está aqui para te atender, tá bom?